São os presos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas. Notando cada vez mais essas alas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós as principais vítimas de bala perdida, por estarmos descalços, com cabelo pauto, sem camisa. Brasil, Rio, 2017, a polícia que mais mata é enterrada de dois em dois de ao um cemitério. É pobre matando pobre, preto matando preto, a falta de empatia tá tão grande que o povo entrou em desespero. Alguns se corromperam e não respeitam nossos mortos, angústia batendo no peito. Isso sempre é tão forte. Alemão, na Norte, favela de La cria. Antigamente na minha infância pulava o muro da vizinha, saia correndo por várias vias e lava por uns becos que nem sabia. Mas hoje, só os gritos da Tia Patrícia. Para de brincar de pique esconde Sai da rua, menina. Eu sou Martina, minha mãe mandava umas rimas, mas ainda sonho em ser primeiro universitária da minha família. Ando na contramão junto com vários favelados, resistindo e insistindo. Existimos através da arte. E quase sempre a chapa esquenta, o choque de realidade só aumenta, levadura enquadrada, chicotada. S.S. Jacarezinho. Faz 11 dias que os tiros lá não param. Antes de encerrar, vou lançar algumas provocações e deixar no ar. Quantos pretos já te deram aula? Quantos são mortos todos os dias? De quantos você já escondeu o celular porque achou que ele ia te assaltar? Quantos você já viu passar no vestibular? 26% dos pretos estudando das universidades. Somos nem a terça parte. 63 pretos são assassinados por dia no Brasil. Se ainda tem dúvidas que o não está acontecendo aqui, desigualdade, crueldade e machismo, sem prazer nenhum, apresento a vocês alguns elementos do racismo.